outra vez eu a pessoa, estou zoomando a câmera vou ajudar a câmera a zoomar, só outra vez eu, já são 6h40, olha onde eu estou, já estou estão acordando? o oh, caralho Foda-se não para Olá. é foda que a gente ouve barulhos assim mesmo barulhos estranhos uma vezes a luz apaga estou à procura não foda-se vi coisas e ouvi coisas mas eu vim a um ponto cego, cheguei a um ponto quoi. c'est um ponto aveugle lá não sei jamais se um patrouilleiro não é um ponto avegle Le reste c'est pensando il t'a costaud comme a va penser Allez Je crois que j'ai accompli la mission, je sais même si j'ai accompli la mission ou pas. Et en gros, j'envoie le strip. as coisas já começo a acordar já é que eu já estou mais tranquilo. E há pessoas que se réveillam, isso vai melhor. Bom, eu não encontrei nada. Eu não tenho nada. Eu deixo de ir lá. Eu deixo de Caraca. Ah não, deixa eu tomar. Eu tenho medo de à ou à gauche. Você o de É lá lá monsieur, je j'ai pas envie de mettre tout ce là mais je suis fatigué là je suis crevé je suis envie ah c'est bon ami je... fini là pour aujourd'hui je suis crevé je suis fatigué je dé de troféu, de várias eu e devoí bizarro, de de barulhos de passos e coisas estranhas, barulhos estranhos e coisas que se mexem Pronto, o ponto eu sei onde é que é o ponto. O ponto ali à frente. Está é abandonado. O fato se sócio abandonista, vi para mim. E o fato ali anterior, sei qual. Diria uma prisão, pior que uma prisão, não sei. É... On va voir, c'est pas... Bon. Bonne nuit.